Posicione a ferragem, mas atenção, a frente é voltada para a lateral maior. Parafuse então os quatro parafusos menores. Pegue o braço esquerdo, parafuse na lateral esquerda do assento com os parafusos maiores. Agora, posicione o assento da cadeira para parafusar no braço. Utilize os parafusos maiores. Coloque as peças de acabamento do braço e dos furos. Encaixe os pés no assento e pronto! A cadeira está pronta para ser usada.